O edital que prevê a seleção de projetos sociais para receber recursos financeiros de condenações trabalhistas segue aberto no TRT de Mato Grosso. Instituições públicas e privadas, sem fins lucrativos, além de entidades sem personalidades jurídicas ligadas a órgãos públicos, podem participar da seleção. Os projetos devem ser ligados às áreas de educação, cultura, esporte, saúde, assistência social e segurança pública em qualquer município de Mato Grosso. O dono de uma clínica odontológica foi condenado pela primeira vara do trabalho de Vazia Grande a indenizar uma ex-funcionária por assédio moral após descobrir que ela estava grávida. Após ter a confirmação da conduta abusiva, a Justiça determinou que o empregador pague R$ 5 mil reais de indenização por dano moral, todas as verbas rescisórias do contrato trabalhista e os cinco meses de estabilidade garantida às mulheres após o parto. O 8 Comando Regional da Polícia Militar, que atua na região de Juína e mais 11 cidades, recebeu cerca de R$ 116 mil reais da Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho. O valor garantiu a reforma do prédio e a aquisição de equipamentos. O dinheiro é resultado de ações civis públicas e termos de ajustamento de condutas. O repasse é uma forma de compensar a sociedade pelo desrespeito aos direitos trabalhistas.